E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um episódio, o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 1. E sem enrolação, já vamos ver aqui no mapa o que, que tem pra gente fazer aqui. A gente liberou aqui né, os eventos rosa. Então já vamos começar para esse evento aqui vamos descobrindo aqui no decorrer da gameplay o que, que a gente tem que fazer. Faça o retorno quando for, segundo. Beleza, vamos lá. Já tomei uma porrada aqui, né? Acho que tá anoitecendo, tá amanhecendo, não sei. Eu vou cortar direto pra lá pra não tomar muito tempo, apesar que é bem aqui do lado, né? Beleza, estamos chegando aqui no evento. Lembrando, eu desliguei tudo, cara. Eu vou tentar me acostumar com o freio ABS desligado, tá? Eu desliguei até o freio ABS, controle de tração, estabilidade, desliguei tudo. Vamos ver o que que dá. Chegou aos eventos rosa, então deve estar fazendo algo certo. Talvez o Dark estivesse certo ao seu respeito. Eles dizem que o dinheiro não traz felicidade. Quando vencer essa corrida, eles vão ver que estão errados. Beleza, vamos lá Sem controle de tração Ixi, o carro O carro fica deslizando um tempão, mano E eu tô sem é, freio ABS também Eu quero ver como é que é o esquema aqui Se é tem que apertar só um pouquinho Se dá para controlar de bom o freio, né? Eu acho que dá Acho que é só não pressionar tudo, né? Pressionar só um pouquinho do freio Dá para segurar de boa Vai demorar para me acostumar, né? Porque eu tava acostumado com o freio ABS ligado O carro tá mais solto também Eu deixei o estressamento de simulação Então vamos lá, vou tentar me concentrar aqui para ver se eu consigo acostumar com isso Cara, eu ia colocar um modo FPS, né? Eu acho que eu até tinha avisado que eu ia testar isso. Só que é tem um modo gráfico, né? Que é esse aqui, e outro modo desempenho, né? Só que o modo desempenho eu não vi vantagem nenhuma. Eu acho que ele fica mais pra 360 do que é, pra FPS. Eu prefiro muito mais esse modo aqui. É muito mais fluido do que do outro modo que fala que é fluido. Não entendi muito bem, acho que essa, esses dois modos só funcionam mesmo para Xbox é, One X, né? Mas eu deixei nesse modo aqui, que é muito bonito. Eu tava vendo outras gameplays e comparando dá pra gente ver que melhorou muito. Cara, eu tô tentando me acostumar aqui é, com freio ABS desligado. Não, não sei se eu vou deixar não, viu? Eu não gostei muito não. O carro parece que tá meio estranho. Mas vamos ver vamos vamos testando aí nessa gameplay para ver o que que acontece eu sabia que tinha visto velocidade em você Beleza, mano, sem enrolação, vamos fazer esse evento aqui, deixa eu ver os detalhes dele aqui. Ah, esse evento aqui, o carro tem que ser até mil CR, né, pelo que eu tô entendendo aqui. Eu devo ter o um carro, mas eu vou comprar outro. Eu vou direto pra feira de carros. Beleza, o nosso carro está na classe A. Olha só, tem até um reflexo aqui da... Eu coloquei esse capô, né, de fibra de carbono. Ficou da hora pra caramba, pneuzão acho que esse pneu aqui não é o de corrida, não, tá? Mas vamos lá. Eu deveria ter aumentado o tamanho do aro, né? Deixar desse jeito mesmo. Vamos lá no evento sem enrolação. Tá classe A sem controle de tração. Ah, Ó. Beleza, estamos chegando aqui. Vamos ver se vai dar certo com esse carro, né? O pior é aparecer um evento pra ganhar esse carro, né? Não adianta você ser um piloto esperto Se dirige uma porcaria como essa Você é pobre que dói, né? <risos> Coitadinho Beleza, vamos lá Rapaz, o, o pessoal aqui Os personagens desse jogo aqui Eles não medem as palavras, né? Vamos... Oh. Cuidado aí, rapaz Não empurra não nossa, o carro tá saindo de traseiro, hein? Será que eu coloquei muita potência e pouca manobra? Tá muito agressiva a aceleração. Vou sair de terceira nas curvas, ó. Pra ver se eu consigo segurar ele de boa. Bora, bora. Nossa, o gráfico tá massa, né, cara? Eu tava vendo as gameplays do pessoal no 360. Mano, é escuro demais, cara. Caraca, quase que eu bato ali É muito escuro, mano Primeirão tá de quê? Nossa, velho, tá saindo de traseira Saindo muito de traseira ah, parece que ele tá... Ah, ele tá de Subaru, né? Ah, não, tá de Lancer Meu amigo, pensa num carrarisco Tem que ficar adiantando as marchas Que senão não dá pra segurar, não Bora logo buscar esse cara aí. Esse carro aqui tá com o motor do... Nossa! Olha! Ele tá com o motor do... Honda NSXR. Né? Por isso tá esse barulhão de... De carro de corrida. Caraca, cara! Que cagada! Estão começando a falar sobre você. É isso aí, corredor. O meu pessoal no observatório quer ver você e a sua máquina de novo. Temos algumas corridas novas e uma pilha ainda maior de dinheiro pro vencedor. Te vejo lá, mano. Não, agora eu não vou ir não. Deixa eu ver aqui. Tem uma corrida aqui próxima aqui, ó. Tomara que a gente consiga participar, né? Deve ser Doge Será que eu tenho algum Dojão? Eu não tô lembrado, eu sempre esqueço, mano Vamos lá Eu acho que eu tenho um Dojão Acho que eu tenho um Dojão Vamos cortar direto pra lá para Pro vídeo não ficar muito grande, né? Beleza, estamos chegando aqui Eu lembro que eu ganhei um Dojão, né? De algum chefão Agora eu não lembro quem foi Tomara que ele esteja na classe A completa, né? todo mundo está empolgado com você e por todas as boas razões, continue detonando. É, ele tá 1599, mas vamos com ele. Na Ucrânia nós dizemos que um piloto como você é como um pescoço no toco de árvore, e eu tô ansioso para usar o machado. É, esse game aqui é totalmente Politicamente correto, né Caraca Pessoal aqui É meio, né É sangue no olho Pessoal aqui é meio arrogante Ai, caramba Quase Tá com excessamento de simulação Aí, às vezes Dependendo, ele dá uma Nossa, mas que carro bravo é esse ele dá uma perda de controle, né? Nossa, as marchas desse carro aqui Eu acho que tinha que colocar a transmissão de corrida aqui, hein? Ia ficar God Parece que o evento tá é sendo. Agora devagar O som desse carro é da hora, hein? Muito bom, gostei Vamos concentrar aqui no evento Porque são só três voltas, né? Os caras ali tudo no brake test, velho. Umas curvas de alta, tudo freando. Aí não, hein? Moço, mas que carro. Esses bumps que tem aqui, ele perde muito controle. Parece que agora eu consegui domar a fera, hein? Eu já vi um bichão desse de perto. Ele é grandão, esse carro, velho. Tô vendo que o vidro aqui trincou. Olha, até quando começa a ficar meio tarde e tal, não fica tão saturado igual é no Xbox 360, né? Ficou muito bom, cara. se destacar. A gente não tá longe da pulseira laranja não. Agora eu não sei se eu vou nesse evento aqui. Que que é isso aqui, cara? Deve ser um Volkswagen. Será que eu tenho algum Volkswagen classe SC, aquele ali, né? Aqui é um evento de Mini. Eu tenho Mini. Ah, eu vou nesse evento aqui depois a gente corta para aquele lá de baixo. Ah, mas tem um evento aqui mais próximo ainda, né? Esse aqui é o quê? Classe A? Somente 4x4? Eu tenho classe A 4x4, pelo menos eu acho, né? Vamos lá. Vou cortar direto para lá porque aqui vai demorar para me chegar lá, hein? Beleza, estamos chegando aqui no evento... Olha que bonito, cara, essa terra. Ai aqui, aqui, aqui. Bora lá. Quer saber? A próxima pulseira está ficando mais perto ainda e o público espera uma vitória. Não vá desapontá-los. Seu carro não pode participar desse evento, mas você tem um carro que pode em sua garagem se quiser entrar. Cara, o único carro que eu tenho é esse Nissan aqui e vai ser corrida na terra, né? Eu tô ferrado. Poderia ir com esse carro aqui, mas eu teria que aprimorar ele, mano. Eu vou aprimorar ele aqui automático, tá lento, né? Mas o carro poderia ser melhor. Faço alguns e terá uma chance melhor nesse evento. Eu não gosto desses aprimoramentos automáticos. Correr é como distrair-se com brinquedos. <risos> o que eu estou dizendo é isso: distrair-se com brinquedos. Beleza, vamos lá. Eu acho que não colocou pneu de rali, né? Eu acho que nem ficou completa. Eu não gosto dessas é, customização automática, porque nunca coloca as peças que a gente quer, né? Mas tá bom. Eu não ia lá voltar lá no festival para depois ir para cá de novo. Ia demorar muito, né? Então vamos... Vamos concentrar aqui no evento, aqui, porque eu preciso passar essa galera. Parece que a pista aqui não tem espaço. Eita, o cara bateu bem na árvore ali, ó. Eu lembro daquela árvore ali do modo online porque eu já bati nela também. Não, a agressividade dos caras é. sem comentários. O carro apagou. <risos> o carro apagou ali, velho. Tive que rodar a chave aqui, senão o carro não liga. <risos> ah, é engraçado quando faz isso, mano. Eu não, não sei o que, que acontece que o carro faz isso. vai tá difícil passar esse cara aqui, velho. O tamanho desse carro. Pelo amor de Deus, sai da frente. Bora. É que esse carro aqui não amassa muito, não, né? Mano, mas eu quase quebrei meu controle aqui para passar essa galera aí. Você tá doido? Que, que é isso, velho? O bagulho aqui é frenético. Beleza. Boa, boa. Eu sei que você está se divertindo. Nunca deixe essa sensação desaparecer. Cara, a impressão minha, ou a gente tá quase indo pra pulseira laranja. Ó, vamos nesse evento aqui, tomara que eu não passe aqui e apareça um carro de celeiro, que eu quero fazer um vídeo só pegando carro de celeiro. Uau, você está chegando perto do centésimo quinquagésimo lugar na classificação de popularidade. Beleza, estamos chegando aqui. Cadê o evento, mano? É aqui, ó. Aqui. Ué, será que... Ah, daqui dá pra participar do evento. Vamos lá. A pulseira laranja é a sua próxima meta. Marque mais alguns pontos e ela será sua. Os fiscais não vão deixar você entrar nesse evento, a não ser que escolha um carro diferente. Como dizem por aí, eu vou detonar você. <risos> bora lá, bora lá. Nosso mini aqui, ele já estava tunado, tá? Eu tinha dado uma mexidinha nele. Porque esse tipo de evento aqui, você já sabe, né? Não é tão easy como parece. E a configuração que estava nele antes era fraquinha demais. Eu já me preparei que Eu já tinha visto algumas gameplays Do pessoal correndo com esse carro aqui E passando mal Então resolvi Fazer a configuração Eu não gosto de colocar essas peças automáticas Porque o Forza Ele coloca pneu de corrida Num carro desse aqui ó, Coloca redução de peso, freio de corrida E tipo assim Esse carro não precisa disso Porque é um classe C você vai colocar um pneu de corrida no Classe C, ele já vai ficar no máximo, não vai dar para colocar mais nada no carro. Eita lasqueira! É tá a que a corrida viu, tá difícil mesmo fazendo esses aprimoramentos. O primeirão tá longe. E se a gente consegue buscá-lo, vamos concentrar aqui. Pista é muito estreita, mano. Muito estreita. Os caras não aceita. Eles não dão espaço nem a pau. Tem que ser agressivo igual eles. Fala pra mim que tem mais uma volta. Ah, tem. Não, faz a diferença demais. Esse carro aqui tá com aerofolizinho do Forza, Tá com para-choque. Você entendeu? aí é deu para colocar o um motorzinho o mesmo motor moderno que a galera tá usando aí ó então você fica mais competitiva aquela configuração automática que o Forza faz ela não compensa mas o chato é que você tem que ir lá né no no, no festival e depois voltar aí demora um pouquinho né mas se o cara tiver paciência a corrida fica easy né porque ele já deixa o carro bem equilibrado O público ama você. Olá, eu tenho um assunto para resolver na central da corrida. Encontre-me lá para pegar sua pulseira laranja. Isso foi legal. Estou aprendendo. Mais uma corrida. Marco versus Lucky Bob. Você pode ficar com o carro se vencer. Não, você tá me dizendo que é valendo um Nissan GTR? Será que eu tenho um carro Classe S? Ah, não, eu vou direto aqui pra oficina aqui, porque eu não sei se eu tenho o carro, mano. Depois nós vamos pegar a pulseira. Vamos aqui. Beleza, mano. Eu fiz esse Toyota Supra aqui, tá? Na verdade, a energia daqui de casa caiu. Eu fiquei preocupado. Graças a Deus, eu não perdi meu save. E eu configurei esse Supra aqui, deixei ele totalmente diferente do anterior que a gente tinha configurado, para a gente vencer o chefão aqui. Ó, na hora que eu cliquei aqui, já dá para gente ver que a pista é full reta, né? Então eu fiz um carro full velocidade para a gente enfrentar e tentar ganhar esse Nissan GTR 2012, beleza? Vamos lá. Eu sei que a galera vai falar, muca para de ficar gastando seu dinheiro com isso aí. É, esse, esse negócio aí de viagem rápida para esses pontos gasta um pouco de dinheiro, né? Só que eu vou pegar e vou fazer esses desafios aí em live, né? Pelo menos esses desafios dá para fazer em live, é, em off, né? Mas eu vou fazer em live para aproveitar. E o, as corridas, né? A gente deixa as corridas full. Conteúdo da, da nossa série tá só essas coisinhas básicas de pegar a placa também tem que pegar as placas né para a gente não gastar dinheiro na montagem dos carros. Mas as corridas eu vou deixar elas é, exclusivas para nossa série, obviamente. Então vamos é, cortar direto para lá né? Beleza, estamos chegando aqui. Na base da porrada Vamos entrar aqui no evento, mano Nem vou olhar a frente desse carro O controle de tração não tava ligado não, viu? Era eu que tava aqui com meio acelerador e tal. Porque esse carro aqui, ele tá com pneu, praticamente pneu original. Ixi, o cara bateu. aí ah, eu bati também. Não queria bater, cara. Meu carro tá full velocidade. É, sem aerofólio, para choque do Forza. Tá tudo original, só tem motor aqui e redução de peso. Que a galera falou, mano, pra ganhar desse Nissan aí... Você tem que encher o carro de peça de motor, porque senão não ganha dele. Então eu já fiz isso e eu tô vendo que eu tô na casa dos 360, ele tá colado ainda. Então vamos focar aqui. E cara, é cada gameplay que eu faço desse game aqui, eu fico impressionado no um nível de otimização que a desenvolvedora fez com esse jogo. Porque, cara, você vai ver a gameplay do Xbox 360, é um salto, né? Eu acho que nem o, o que a comunidade faz pelo Need for Speed Most Wanted em termos de melhoria gráfica, né? E de resolução, eu, eu acredito que não chegou nesse nível aqui, não. De otimização, vou bater. Nossa, cara, o carro, o carro tipo assim, ele só anda em linha reta. Eu fiz ele para esse evento aqui. Tem manobra nenhuma. Eu tiro o aerofólio do Forza. Eu acho que ele tá com pneu, o pneu sem ser o original, né? Tem um lá que é, que é o mais simples. E o resto é só a potência que tem nele. Até a transmissão dele tá mais simples. Porque senão não ganha desse carro aí. Nossa, velho. Caraca, tem que ficar esperto aqui agora, hein? Bom, o carro tá muito arisco, tá muito arisco. Vou maneirar aqui, porque agora a gente consegue chegar até o final. Deixa aí nos comentários o que você acha desse nível de otimização. E se tem algum Need for Speed Monstruante com esse nível de melhoria. É, eu acho que você ganhou o meu carro. Muito bom. Quem sabe você me ensina a pilotar algum dia. Olha, ele foi humilde agora, cara. Ó, o pessoal tá começando a respeitar. E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Cara, esse aqui. Mano, hoje, mano, na moral, velho, esse gráfico desse jogo aqui. Ah, não, tá. Tá massa, velho. Tá massa. Eu vejo nos comentários. Ó, isso aqui era de titânio, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui também, ó, era de titânio, esse matinho no um chão Vamos lá buscar pulseira, né? Eu queria jogar mais, né? Eu acho que eu vou começar a trazer os episódios mais rápidos pra gente, porque... Ah, mano, é top demais esse jogo Beleza Ah, eu já podia ter cortado direto pra lá, né? Que não paga nada Então eu vou direto pra lá logo, pra não ficar muito grande o vídeo É, apareceu mais corridas pra gente, por ser a laranja. Eu quero fazer exclusivo essas corridas e trazer pra gente aqui do canal, tá? Então é muito importante, deixa o like, manda o um salve nos comentários pra gerar engajamento, beleza? Lembrando que eu vou deixar a playlist completinha pra quem quiser ver os outros episódios que não acompanhou. E eu vou ver se eu trago mais vídeos durante a semana, que eu tô vendo que a galera quer que eu traga mais rápido. Então eu vou tentar fazer isso, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.